Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante uh, destacado aqui pelo Game Vício uh, um artigo que eu achei muito bem ponderado, muito bem estruturado, muito bem escrito uh, que vem falando um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente já conversa aqui no canal há muito tempo sobre como que a indústria dos jogos está se tornando uma indústria cada vez uh, menos... Uh, qualitativa está se tornando aí uma empresa, uma, uma indústria, né, quantitativa. Então, a gente pode perceber aí que ao longo dos últimos 15 anos, o, os custos de produção de um jogo mais robusto, né, tanto tecnicamente quanto artisticamente, sonoricamente, ou se a gente podia falar assim, os jogos AAA, uh, esses jogos estão ficando assim... Fora da realidade, a construção e o processo de desenvolvimento de um jogo desse. Realmente os valores estão muito altos. A gente estava acostumado, até certo tempo atrás, a, a estruturação e, e o conceito de que o, as empresas deveriam ter a, triple A's importantes na sua lineup de jogos para que ela fosse bem sucedida. Mas ao longo do tempo, a, cada vez mais a gente está vendo é, as empresas... Deixando de focar nos AAAs para lançar os games como serviço, né? Porque eles são bem mais baratos de se fazer e, e a empresa acaba que não corre aí o risco, né? De, de, de perder dinheiro, de, talvez de ir falência, né? Então esse é uma, um assunto importante. A, a Dice Summit 2022, que é ali a academia... Uh, fez uma, uma revelação importante baseada na Academy of Interactive Art and Science, uma, uma renomada academia que tem é, prestígio e que fez uma pesquisa muito interessante é, a respeito de, desse mercado, de como que ele anda. E eles destacaram o seguinte, os AAAs entre ali, 2006 e 2009, eles custavam ali, entre 30 e 50 milhões de dólares para serem Efeitos. E agora, nos tempos atuais... Esse valor aí está na média de 120 milhões a 160 milhões uh, de, de doletas né, para serem feitos. Isso a gente está falando ali entre a sexta e a sétima geração. Uh, tem um nome muito conhecido aí que é o Shao Leiden, né? Ele conhecido aí pelos jogadores da Playstation. Ele dirigiu a Cyber World Wild Studios, uh, hoje que é o, a Playstation Studios hoje. Né? E ele tem um senso muito crítico, assim como eu, aí a respeito desse dessa construção dos jogos que está sendo feito hoje e a gente percebe ele percebeu aí também uh, que os valores das plataformas para serem criados jogos muito ex excelentes aí né vem dobrando vem triplicando e isso é preocupante segundo ele o desenvolvimento de um título por exemplo para Playstation 5 e Xbox Series tanto o X quanto o S custará aí em média de 200 milhões de doletas para serem feitas né tirando aí a contrapartida dos 120 a 160 lá que a gente faria no Playstation 4 ou no Xbox One esse número é muito alto né então a gente tem que analisar isso e talvez esse seja aí os grandes o grande responsável por exemplo como pela falência de, de empresas importantes como a Mirway e a THQ então a, a indústria dos jogos ela tem que se preservar né então a gente percebe que esse modelo AAA ele recebeu uma queda muito grande ao longo do tempo e a, as empresas aí têm que pegar coisas novas. Né? O que está que acontecendo então? A gente, de AAA que a gente tem, a gente poderia destacar então Assassin's Creed, né? O Halo, Call of Duty, Uncharted, God of War, Fallout, The Elder Scrolls, Far Cry, Battlefield... Né, Legend of Zelda, Super Mario ali na, Pela parte da Nintendo né, Que também apesar de serem um pouco diferentes ainda São considerados jogos tipo way, Tem o GTA Resident Evil, Final Fantasy Esses, esses jogos assim, que estão mais Na boca do povo aí, Seriam esse, os únicos restantes né? A gente só veria sequências desse tipo de jogo Enquanto que novas uh, Franquias não nasceriam Por conta disso Esses jogos aí que eu citei e alguns outros Que você pode lembrar aí eles estão muito na cabeça do consumidor, então a fazer um jogo desse significa pelo menos empatar para as empresas e isso gera confiabilidade, gera marketing para a empresa, gera outro tipo de coisa que não só o dinheiro que possa compensar. Só para a gente ter uma noção aqui galera, a, se a gente for pegar esse custo médio de Playstation 5 e Xbox Series a, de 200 milhões, aí de dólares para a produção de um jogo, significa dizer que a, a empresa deveria vender aí na data de lançamento com o full, full price, né, o preço cheio de 70 dólares agora, a uh, cerca aí de 3 milhões de cópias uh, para que o jogo empatasse, né, é, rendesse os custos de produção. Então, realmente, só a partir daí dos, dos 3 milhões de cópias vendidas é que a empresa começaria a, a ter lucro de fato, né, então realmente são números muito grandes, né, e que se o jogo não for um jogo uh, realmente muito bom aí, que a, a galera queira comprar, fica realmente difícil, então a criação de novas uh, IPs de, de AAAs aí fica cada vez mais difícil, né, e a gente vê o, o aumento aí dos jogos free to play, jogos como serviço, né, que vão dominar aí o mercado é muito é realmente eu, eu vi aqui né a, a matéria e achei muito muito doido né como que como que o nosso pensamento tá alinhado com a com a política de mercado uh, pelo menos aqui no canal e eu vejo muita gente que que tem aí é, tá em, em outros canais aí que vez após vez falam diferente cara eu acho isso muito ruim Sabe por quê? Porque quem quem perde com tudo isso é, é a gente mesmo, né? Eu sei que você gosta aí de, de um jogo bem feito, de um triple A. Talvez você não tenha a oportunidade de jogar, mas eu sei que se você você vai conseguir, né? Tenho certeza, eu sei que você vai conseguir. Você vai conseguir ter aí um console de nova geração, se você quiser. Você vai conseguir ter um PCzão bom aí, se você quiser. Eu sei que você vai conseguir. Eu sei que você vai conseguir jogar um, um, um triple A desse no ano que você quiser. Mas cada vez mais, aquilo que é o seu desejo, né, ele tá sendo cada vez minado pela falta de qualidade. Porque talvez aí você vai comprar um console de nova geração, vai comprar um PCzão aí, monstro, né, pra jogar os jogos na melhor qualidade possível. Vai comprar aquele AAA que saiu muito, muito massa e tal. Mas quando você for jogar ali, você vai perceber uma piora na qualidade do jogo e você vai ficar frustrado. A verdade é essa. Né? Porque você, você tem uma paixão muito grande pelos pelo jogos Você tem uma paixão é, que é desde a sua infância talvez E na mesmo, no mesmo sentido você não é recompensado por isso A sua paixão é, é um mero acaso né? É o que acontece muito comigo é, Eu vi o, os consoles praticamente nascendo Eu vi todas essas gerações aí indo e vindo né, eu acompanhei muito disso, então assim, eu ver como, como a indústria está se comportando hoje, lançando cada vez mais jogos ruins e os jogos realmente bons é, sendo esquecidos, né, e, e não vindo mais novas tentativas, me deixa muito frustrado, eu fico muito triste com a situação, e, o, e um dos principais culpados por isso sou eu mesmo, né, é, por muito tempo eu fiquei principalmente ali na época de 2010 até 2015 é, talvez você também tenha ficado aí com a sensação de que o jogo só era bom se ele tivesse um gráfico bonito cara. e eu me dei muito mal nessa, porque hoje eu percebo que gráfico é, é tão superficial eu preferia muito mais um jogo bom tecnicamente do que um jogo com gráfico bonito e eu não tenho isso, né? isso é muito ruim então a gente poderia pensar bem a respeito desse assunto, ver como é que tá a situação. Eu não acho que tenha volta, é, eu acho que é muito difícil, ah, tem, que, tem que acontecer uma reviravolta muito grande na indústria dos jogos para que é, esse, esse direcionamento mude, né? eu não acredito, talvez se, se todo mundo começasse a alinhar o pensamento desse jeito, mas o que a gente mais vê, cara, é, é assim, jogo ruim ou jogo repetitivo ou jogo mais do mesmo, jogo mediano sendo enaltecido é, dentro das plataformas aí por pessoas que recebem o jogo, ganham dinheiro com isso e, e, a gente, e o pessoal que é, só assiste comprando isso, né? E a gente entende bem é, a posição desse pessoal que faz isso, porque... É, é realmente complicado ficar fazendo conteúdo aqui nas plataformas sem ganhar dinheiro né porque querendo ou não é um trabalho mesmo que seja um trabalho que talvez a gente goste tem gente que faz só pelo dinheiro mesmo né mas assim geralmente o pessoal a pessoa que tá aqui é porque ela quer fazer né tem muito tem muito pessoal aqui que faz isso porque gosta mas o pessoal que ganha dinheiro eles os caras precisam ganhar dinheiro né cara hoje em dia a gente não vive só de sonho a gente não vive só de desejo então Fica muito difícil enquanto as empresas fazem esse marketing aí e a gente vai comprando aos poucos a, a indústria dos jogos ruins, né? Que é o que eu costumo dizer sempre, a indústria dos jogos meia boca. E ela tá crescendo e ela vai tomar mais forma à medida que as coisas vão dando certo. E toda vez que dá certo, toda vez que você enaltece um jogo ruim ou aplaude um jogo ruim de uma empresa, eu tenho menos jogo bom para jogar. Então é isso aí, galera. Notícia aí. Para mim é uma notícia ruim, talvez não tanto para você. Né? Talvez você não se importe muito com isso, mas para mim eu acho que pro cara que é o amante mesmo dos jogos, do desenvolvimento, de é, de todo o progresso que a gente já cultivou até aqui, é uma notícia ruim. Tendência de piora, sempre. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até mais.